Depois disto, uma vez que aconteceu assim espontaneamente comigo, fui ver outra vez mais vídeos e fui ao, ao Google Escolar. No Google Escolar existem vários artigos, já vários estudos científicos, feitos em ensaios clínicos, com ansiedade, com extração de dentes, com, com distúrbios do sono onde claramente se prova cientificamente que, este, que esta, esta sintonização 432 baixa o ritmo cardíaco e retira a ansiedade. Portanto, é calmante. Ora, isto é exatamente o que eu quero para o piano, o, piano, o meu piano tranquilo gospel. Portanto, o piano de tranquilidade, de paz serena.